Beleza, camada. Seguinte, é, tá todo mundo falando da Adobe, né, a questão de é, como se fosse a CS da Adobe para Linux. Deixa eu aproximar mais o microfone aqui. E, bom, já que tá todo mundo debatendo, eu resolvi vir debater também. Bom, vou dar a minha opinião a respeito do assunto. Porque a questão é a seguinte, eu já venho acompanhando isso da Adobe falar de ter a CS, né, Creative Suite dela para Linux, só que se eu venho acompanhando mais ou menos desde 2009, ou desde 2010, eu lembro até que na época que a primeira vez que eu ouvi isso foi mais ou menos quando a é, a valve anunciou que ia ter sim para Linux e até me lembro que ela chegou a disponibilizar o código fonte da versão 1.0, como se fosse shareware, você vai lá e é, registra e você pode baixar o que pode ser feito com isso eu não sei é assim porque eu não me lembro de ter lido na licença se você poderia modificar e ter um, um novo software, como foi o caso do Netscape, se tornar Firefox. Mas tá, e hoje houve-se muito isso, né? Em uma maior proporção é, da Adobe, dá mais atenção para Linux. Inclusive, eu até aconselho vocês assistirem o um vídeo do Marcos Garcia do canal Vartroy que ele fala sobre esse assunto, que eu não discordo de nada do que ele falou nesse vídeo. É, das desculpas que a Adobe inventou das dificuldades, eu achei meio assim, Nexo também. Mas tá, a, a minha intenção é falar o seguinte, desde que eu venho acompanhando isso, lógico que eu não acompanhei full time, né, todo esse tempo, de lá pra cá, de 2010 pra cá, mas eu me lembro que eu achei interessante, foi pô, ter uh, Photoshop pra Linux, nativo no Linux. Muita gente usava v até hoje v né, até hoje usa v E assim, eu ver nativo eu acharia muito interessante o que, que acontece? o maior problema, comunidade linux ou comunidades né, comunidade de linux eu considero linux foundation o quartel general do linux não os grupos que sim, eu vou criar um grupo, pronto, ver comunidade linux não, porque na verdade a maioria desses grupos eles mais atrapalham linux do que ajudam tanto que eu cheguei a comentar essa questão de photoshop para linux aí começa eu também comentei inclusive no podcast que eu gravei com um amigo e tal e tinha um convidado lá e, gente, toda vez é a mesma coisa. Um dos primeiros comentários que eu vi. Tem gente que não sabe nem usar GIMP e fica aí com mimimi com Photoshop. Aí no podcast eu vi o cara falando, eu falei, né, porque eu acho interessante a vinda da Adobe para Linux. A pessoa ter Photoshop para Linux, eu acharia muito interessante os estúdios utilizando Photoshop com Linux. Porque se torna mais produtivo. No Linux as coisas se tornam mais produtivas. Inclusive fica aqui uma resposta para o meio retrô, tá? É... Eu achei horrível seu vídeo sobre Linux. Na verdade os quatro, mais ou menos, fez você e o Bobo Bento aí. Mas o foco aqui não é falar do meio retrô. O que eu acho interessante é que seria Photoshop no Linux por questão de se tornar mais produtivo para os profissionais. Aí ah, no podcast é falando não sei que o cara tinha falado, falou assim, inclusive Gabriel, você falou aí de Photoshop no Linux eu conheço uma pessoa que usa GIMP, ele não precisa de Photoshop porque ele faz tudo no GIMP e não precisa galera, eu acho um, um pé no saco isso nos grupos de Linux né porque se assim, você fala Photoshop, não precisa porque tem GIMP é igual, por exemplo, que eu lembro que teve um cara que ele fez na planilha do Excel o Mario, o jogo Mario lá de 8 bits <risos> Ele replicou tudo, fez nos blocos, nas células mesmo, fez todos os quadradinhos e tal, tudo coloridinho, fez a animação dentro do Excel. Eu achei aquilo interessante, eu compartilhei. Já começou nos grupos de Linux. Não porque o LibreOffice é bom, o LibreOffice não deve nada. Gente, eu não tava falando se, se é Excel ou se é LibreOffice. O fogo ali era a animação, um área acontecendo, entendeu? Numa planilha. Tanto faz se era no Calc, se era no no Excel, tanto faz, a questão era a animação dentro de uma planilha, então assim, vira um certo até legalismo, sei lá, uma paranoia, de se for software proprietário já começa o alvoroço todo, aquela aquela bagunça toda, entendeu, assim, a pessoa tem que ter mais foco no assunto, se o assunto é Photoshop no Linux, vamos tratar de Photoshop no Linux, não é que não precisa porque tem GIMP, que o GIMP dá para fazer tudo, não é isso o foco do assunto, se for querer tratar esse assunto, que o foco do assunto seja que o GIMP dá pra fazer isso ou aquilo. E galera, não adianta você querer comparar o tamanho da equipe do Photoshop, dos desenvolvedores do Photoshop, inclusive até documentação, suporte, essas coisas, com a do GIMP, galera. <risos> tipo assim, a própria galera do GIMP reconhece isso, que a equipe de desenvolvedores deles é pequena. É sofrida para eles conseguirem lançar novos recursos. Os recursos que tem ali no Photoshop, tem muita coisa que você não faz realmente no GIMP, não adianta você achar isso. Eu já implantei o GIMP em empresas, supriu a necessidade deles. Não é questão basiquinha, é coisas mesmo. Só que assim, não adianta, vai chegar um certo momento que você vai ficar preso, você não vai conseguir fazer. Porque tem tal recurso que só o Photoshop tem que outra ferramenta não tem. Ou que só o GIMP tem e outra ferramenta não tem. O Krita tem coisa que o Gimp não tem. E é assim que funciona. O que eu acho interessante é o seguinte. Tem pessoas, galera, que não adianta você apresentar a Gimp pra ela, apresentar a Krita. Ela tá acostumada com o Photoshop, a ferramenta de trabalho dela. Ela já está acostumada com aquilo, trabalha com aquilo há anos. É profissional com aquilo. É produtivo pra ela parar pra ficar ter, é, aprender uma ferramenta nova. Isso vai impactar no serviço dela. Então não adianta você apresentar outra coisa pra ela. Mesmo que dá pra fazer. Então, assim, você acaba trazendo mais usuários para Linux, se tem o Photoshop para Linux. Tanto que, assim, isso aconteceu nos Macs. Eu lembro que no Premiere, as pessoas usando o Windows, chegou um momento que elas olharam, porque começa a atrapalhar a produtividade dela, o travar, ligar a máquina, a máquina não botar, entendeu? Todas essas coisas, perder o serviço. Então, o que acontece? Falaram assim, pô, tem... É do Premiere pra Mac, eu vou para Mac. Ah, mas o Mac é caro, não sei o que. Mas galera, a máquina do cara é, é cara também, entendeu? Então você assim, falou, pô, tem que comprar um hardware caro pra caramba para fazer meu serviço. Tem que comprar a licença do Windows, eu compro o Mac e o o Premiere ali. E se é tornou produtivo para essas pessoas. Vocês podem ver que a maioria dos usuários de Mac que usam Premiere é porque eles usavam no Windows. E é a mesma coisa, por quê? É o sistema mais estável, então para eles era melhor. A mesma coisa vai acontecer no Linux. Pô, então, assim, é, vai ter uh, Creative Suite, seja o Premiere, Photoshop, essas coisas tudo. Não sei nem se o nome hoje ainda chama Creative Suite. Mas assim, tendo essa, essa pacote da Adobe, que é a ferramenta que eles usam, tem tudo que eles precisam. E no Linux, que é mais estável, mais apto para eles, se torna melhor. Entendeu? Essa é a lógica. Tanto que assim. Eu já fui numa empresa que a gente foi tentar implantar o LibreOffice. Era recém lançado, era coisa nova o LibreOffice. Até contando um fato antes. Eu me lembro que em 2008, 2009, tinha uma empresa que só usava o OpenOffice. Se o funcionário quisesse, era isso que tinha para trabalhar, senão <risos> porta da rua. Já em outra empresa, tentaram implantar o LibreOffice, já era lançado o LibreOffice. Tentaram implantar, o pessoal falou, meu, não adianta, aqui não vinga, realmente não vingava. Já teve outra empresa que aconteceu isso também. É, pessoal, até o costume, o pessoal era mais produtivo com o Office da Microsoft, então vai o Office da Microsoft. E é assim que funciona, galera. Se a pessoa é mais produtiva no Photoshop, deixa ela usar o Photoshop. Ou então, assim, se ela não tem dificuldade, em outra empresa não tem é, dificuldade de migrar para o migra para o GAP. É assim que funciona. E o outro ponto que eu acho interessante, deixa Adobe vir, galera. É mais uma escolha. Você pode escolher, no caso, se tiver o Photoshop, Gimp, Krita, Photoshop. Fora que, o que tiver mais, entendeu? É questão de opções. Então, assim, por exemplo, se a Microsoft quiser fazer o Paint para Linux, se tiver mercado para isso, deixa vir para Linux, é melhor para a gente. E mesmo se não for questão de escolha, galera, se ela vir, ela vai contribuir para melhorar o Linux. Você comprando ou não a ferramenta dela, você vai usufruir das melhorias que ela vai fazendo no Linux. Você lá tem as ferramentas do GNU, ela pode melhorar, contribuir com as ferramentas do GNU para ela poder utilizar na questão do Creative Suits dela. E você vai usufruir daquilo como se fosse uma versão freemium. Então, deixa vir lucro para a gente. Beleza? Então é isso que eu queria dar de opinião a respeito de Adobe para Linux. Eu acho assim interessante. Não adianta vir ficar chorando que tem GIMP e dá pra fazer tudo... Não, isso aí já é mais coisa de fanboy, tá? Então é isso galera, um abraço e falou! Bem-vindo ao curso completo para certificação LPI Linux Essentials, onde você vai aprender todos os conteúdos necessários para ser aprovado nesse exame de certificação. Meu nome é Matheus Miller, e eu sou certificado LPI2 e LFCE e serei o seu instrutor ao longo desse curso. Eu já trabalho há praticamente 5 anos com ambientes Linux, passando por empresas de grande porte, como é o caso da Dell IMC, e hoje eu atuo na SAP, que é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação. Já ajudei diversas pessoas a conquistar a certificação LP Linux Essentials e LPI 1 e também vou te ajudar a conquistar essa certificação. Ao final desse curso você vai ser capaz de passar no exame de certificação da LPI Linux Essentials sem sofrimento, e você vai conhecer o sistema operacional Linux de ponto a ponta, desde a parte de licenciamento interfaces gráficas e se sentir tranquilo para trabalhar na linha de comando. Eu sou um parceiro oficial da Linux Professional Institute, ou também conhecida por LPI, e esse curso aborda todos os conteúdos necessários para você passar nesse exame. Ou seja, não é necessário adquirir nenhum outro curso ou treinamento para você fazer esse exame de certificação. O curso conta também com diversos simulados bastante similares ao formato oficial da prova, para que você se sinta mais confiante e confortável para executar essa prova. Além de exercícios práticos a cada módulo que você vai poder fazer no seu próprio equipamento, entender de fato o conteúdo e se sentir mais confiante para a prova. E a qualquer momento eu vou estar aqui disponível para você para responder qualquer dúvida que você tiver com relação ao conteúdo ou com relação a essa prova. Eu desenvolvi esse treinamento para profissionais ou estudantes que querem ingressar na área de Linux, mas que não tem muito tempo disponível para estudar, sendo um curso bastante objetivo, mas rico em detalhes, sem dispersão de conhecimento. Este curso ele é dividido em aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas eu explico aqui, nesse quadro, sem a utilização de slides, para que você não se sinta cansado ou desmotivado para estudar. Já as aulas práticas, a gente faz diretamente no terminal. Eu faço no meu equipamento para que você possa replicar aí no seu sistema e garantir que você entendeu esse conteúdo. Então, sinta-se à vontade para dar uma olhada na grade curricular do curso, no depoimento dos outros alunos e até algumas aulas que estão liberadas de graça aqui na Udemy. Tá certo? Então, nos vemos na primeira aula. Um grande abraço!